Manifesto contra o trabalho, parte 4 O exacerbamento da religião do trabalho e o desmentido do respectivo dogma O trabalho, por mais baixo que seja, por mais que tenha em vista apenas o dinheiro, está sempre em relação com a natureza O simples desejo de executar um trabalho conduz sempre mais e mais à verdade, às leis e preceitos da natureza, que são a verdade Thomas Carlyle Trabalhar e não desesperar, 1843 o novo fanatismo do trabalho, com o qual esta sociedade reage à morte do seu ídolo, é a consequência lógica e o estágio final de uma longa história. Desde a época da Reforma, todas as forças dirigentes da modernização ocidental pregaram a santidade do trabalho. Sobretudo nos últimos 150 anos, todas as teorias sociais e correntes políticas foram dominadas pela ideia do trabalho. Socialistas e conservadores, democratas e fascistas combateram entre si de toda maneira efeitil, mas apesar do ódio mortal que votaram uns aos outros, sempre sacrificaram em comum ao ídolo do trabalho. O ocioso irá viver para o outro lado, dizia o texto do hino da Internacional dos Trabalhadores. O eco macabro dessas palavras foi a divisa Arbeit macht frei, o trabalho liberta, exibida por cima do portão de Auschwitz. As democracias pluralistas do pós-guerra fizeram todas as suas juras em nome da ditadura perpétua do trabalho. E até a constituição da muito católica Baviera aconselha os seus cidadãos da mais pura tradição luterana. O trabalho é a fonte do bem-estar do povo e goza de especial proteção por parte do Estado. No final do século XX, todas as contradições ideológicas se esbateram. Apenas ficou o dogma comum e impedoso segundo o qual o trabalho é o destino natural do homem. Hoje é a própria realidade da Sociedade do Trabalho que desmente este dogma. Os sacerdotes da religião do trabalho sempre pregaram que o homem, segundo sua suposta natureza, seria um animal laborante. Só se tornaria ser humano na medida em que, como fez Prometeu, submetesse a matéria natural à sua vontade, realizando-se a si mesmo nos seus produtos. Este mito do conquistador do mundo, do demiurgo que escuta uma vocação, sempre foi, aliás, um autêntico escárnio em relação ao caráter do processo moderno de trabalho, embora pudesse ter ainda algum substrato real na época dos capitalistas inventores do tipo Siemens ou Edson e dos operários qualificados que havia entre o seu pessoal hoje, essa pose tornou-se completamente absurda quem hoje em dia perguntar a si próprio qual o conteúdo O sentido que continuar a funcionar a qualquer preço e ponto final Quanto à descoberta do sentido Para isso existem os departamentos de publicidade Exércitos inteiros de animadores e de psicólogas de empresa Os consultores de imagem e os dealers da droga Quando se papagueia interminavelmente o lema da motivação e da criatividade É certo e sabido que de uma e da outra já nada sobra A não ser enquanto auto-engano É por isso que hoje as capacidades de auto-sugestão de autopromoção e de simulação de competências se contam entre as virtudes mais importantes dos gestores e das trabalhadoras especializadas das estrelas dos mídia e dos contabilistas das professoras e dos arrumadores de automóveis também a afirmação de que o trabalho seria uma necessidade eterna Imposta ao homem pela natureza, foi completamente posta ridículo pela crise da sociedade do trabalho Há séculos que vem sendo pregado o princípio da inevitável adoração do ídolo trabalho Quanto mais não fosse porque as necessidades não poderiam ser satisfeitas por si mesmas Sem o suor do labor humano E a finalidade de toda a organização do trabalho seria obviamente a satisfação dessas necessidades Se isto fosse verdade, a crítica do trabalho não seria tão pertinente como a crítica da força da gravidade mas nesse caso, como poderia uma lei natural, que o fosse realmente, entrar em crise ou inclusivamente desaparecer? Os porta-vozes do campo de trabalho social, desde a senhora neoliberal que come caviar e é maníaca pela eficiência, até o sindicalista do tipo barriga de cerveja, quando invocam o caráter pseudo-natural do trabalho, entram em crise de carência argumentativa. Ou como quererão eles explicar-nos que hoje em dia, três quartos da humanidade se estejam a afundar na necessidade e na miséria só porque o sistema da sociedade de trabalho já não pode utilizar os seus préstimos? Já não é a maldição do Antigo Testamento. Comerás o pão com o suor do teu rosto, pesa sobre os excluídos. Mas uma nova e implacável condenação. Tu não comerás porque o teu suor é supérfluo e invendável. E será isto uma lei natural? Não é senão um princípio social e racional que surge como coerção natural apenas porque ao longo dos séculos destruiu ou submeteu a si todas as outras formas de relação social impondo-se de modo absoluto. É a lei natural de uma sociedade que se considera profundamente racional, mas que na verdade apenas segue a racionalidade finalista do seu ídolo, o trabalho, dispondo-se mesmo a sacrificar-lhe a ele a respectiva objetividade coercitiva, os últimos resquícios de sua humanidade.